O portal AgroLink está em Bune, nos Estados Unidos, acompanhando a Farm Progress Show. Eu estou no stand da New Holland, converso com o presidente mundial, Carlo Lambro. Vai nos contar um pouquinho das tecnologias aqui do agricultor americano, que o agricultor brasileiro vem visitar, consegue se impressionar bastante com as novas tecnologias. Como que a New Holland aborda essas tecnologias novas para o agricultor? Ah, primeiro, bem-vindo toda a gente aqui no nosso, nosso stand, no Farm Progress Show. Qui a New Holland va mostrando il suo punto di forza, che è la gamma, la gamma completa, e eh, passiamo também per la presentazione di nuovo prodotto, prodotto inclusive che è venuto qui negli Stati Uniti, però può essere per gli altri paesi. Agora, a tecnologia que aqui lançamos muito e desenvolvemos é ligada à tecnologia digitale, ao Preciso Farming. Temos um lançamento muito importante, por exemplo, o Off-Board, que é uma, uma novidade que vamos lançar aqui nesta, nesta feira e que consegue ter o produtor e o utilizador das máquinas, claramente, performance sempre melhor. Eu acho que esta tecnologia, além da tecnologia da máquina mesma, vai ser também uma fronteira do futuro também para a agricultura brasileira, agricultura que necessita também de aplicações digitais de Precision farming considerando também que a extensão da, da certa área do Brasil é muito similar aqui nos Estados Unidos, portanto, o utilizo de, de conjunto de Precision Farm é muito importante para gastar menos e ganhar mais. Presidente, falando um pouco sobre a competitividade que existe no Brasil quanto aos Estados Unidos, existe um certo certa morosidade no, na chegada das máquinas, na tecnologia. Vendo a visão da New Holland, uh, tem algum produto que vai demorar ainda cinco anos para chegar até o Brasil? Como que o agricultor consegue trazer mais produtividade para a sua safra, pensando que em outros países já está mais avançado e trazendo mais competitividade? Bah, é... Claramente, New Holland, sendo uma, uma, uma, uma companhia global, tem produto que pode ser globales, mas também tem produto muito locales. Local. O nosso motto é Think Global, Act Local no sentido que temos eh, recursos de investimento global, mas tem que ser eh, tailorizado e, portanto, a medida da, da, da aplicações regionales. Agora, eh, inclusive. A área que nós estamos desenvolvendo mais e é onde estamos mais fortes é a área da colheitadeira. Hoje, o agricultor brasileiro pode contar sobre uma gama avançada da New Holland Não há muita diferença ou não há grandes diferenças entre a colheitadeira que você encontra aqui nos Estados Unidos ou a colheitadeira que nós produzimos em Curitiba, em Sorocaba, em Brasília. Portanto, o que, é que está um bocadinho atrasado, e como eu disse antes, é a aplicação du precision farm pertanto per quello che la gente chiama agricoltura 4.0 per tutta auto, l'automatizzazione du eh, agricolture e del prodotto mesmo, e della cogliettadera che noi stiamo testando ora qui negli Stati Uniti e poi il lanciamento va a prevedere da qui a un anno e mezzo due anni, per il Brasile. In termini di altra gamma, eh, il Brasile è più o meno temos todos os produtos lançados muito parecidos com o outro, com o outro país. Portanto, eu nem falarei de, de produtos que não são presentes em Brasil, mas de produto que hoje, provavelmente, ainda não são preparados para a agricultura brasileira. Para finalizar, a importância, então, de um agricultor brasileiro, de um diretor comercial que vem até a feira, é importante conhecer a tecnologia para tentar, de alguma forma, aplicar na sua propriedade no Brasil? Claro, é muito importante porque... Os investimentos desta máquina são muitos, muito, muito dinheiro, muito, muito, muito reais, muito dólares, claro. E, e se o agricultura quer que tenha a utilização optimal da máquina, tem que conhecer a máquina. Agora as máquinas de hoje são máquinas modernas, mas são máquinas também muito complicadas. Há muita eletrônica, muita tecnologia e também isso passa... Há um nível de, de, de capacidade de utilizar a máquina muito alto, portanto, há serviço que o New Holland põe à disposição do agricultura como training como ajuda para a máquina, porque, afinal, se um investe muito dinheiro em uma coletadeira, um trator de grande potência, mas não consegue utilizá-la mais, afinal, gasta dinheiro. Portanto, o uso, a preparação e o treinamento nessa máquina são muito, muito importantes. Eu agradeço a presença do presidente mundial da New Holland eu estou em Boni, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Aline Merladete para o portal AgroLink.